Dica fundamental para você organizar o seu armário, tá? Muitas vezes a gente quer pendurar as calças, certo? Isso é maravilhoso, perfeito, continue assim. Só que a gente coloca os cabides normais, esses cabides mais largos, que são ótimos para blusa, mas que não são tão legais para calça. Por quê? Você vai pendurando todas as suas calças, aí vai colocando assim, né, no armário. Nisso que você vai fazendo assim, elas vão ficando dessa forma. Né? Daqui a pouco você tem todas as suas calças dessa forma, os cabides pro alto, e vira uma verdadeira bagunça visual, uma coisa horrorosa. Para que isso não aconteça é muito simples. Troca os cabides de adulto por cabides infantis, que são pequenininhos e que normalmente dão certinho as calças. Quando você colocar sua calça no armário, ela não vai mais ficar caindo. Essa cena aqui é muito recorrente em várias casas, não é verdade? A mesa de jantar, que era para fazer refeição em família, está sempre assim, lotada de coisas.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 Não faça isso de forma alguma, sabe por quê? Com o tempo o cabide vai danificar o ombro, essa parte de cima daqui do tricô. Faz o seguinte: você vai tirar seu casaco do cabide. Como assim? O que é que eu faço, Priscila? Calma que eu vou te mostrar. E aí você vai fazer dessa forma. Dobrou o casaco no meio posicionou o cabide de cabeça para baixo aqui ó, na axila, aí você vai pegar a manga, colocar por aqui, vai pegar essa parte de cá, colocar por aqui, dá uma ajeitadinha quando você levantar, pronto. Agora você pode pendurar seus casacos e tricozinhos e não danificá-los.